Tenho de partir já. Eu não posso ir consigo. Seria deitar tudo a perder. Tenho de partir sozinha para qualquer lado, bem longe. Sozinha? Para onde? Não posso! Tem de ser. E antes que o Conde volte. Se ficar, já sabemos como irá ser. Depois escrevo ao Conde e conto tudo, sem lhe dizer que fui eu. Ele nunca haverá de adivinhar. Não ficaria muito satisfeito se o soubesse. Nem precisa de o saber. Só irei se vier comigo. Está doida, rapariga. A menina Júlia com o criado. Amanhã vinha nos jornais e o senhor Conde não ia resistir. Não sou capaz de partir. Só me resta ficar. Estou muito cansada. Dê-me ordens, obrigue-me a mexer. Já se deu conta do sorrilho em que está? Está bem, vou dar-lhe ordens. Vá lá acima e vista-se. conto o dinheiro para a viagem e volta a descer. Suba comigo. Ao seu quarto. Está outra vez doida. Não, vá lá. Fale comigo amavelmente, João. Uma ordem não pode ser dada amavelmente. Já ficou a saber. Senhor Jesus, vejo -o só o estado em que isto está. O que é que andaram a fazer? Oh, a menina Júlia convidou o pessoal para entrar. Conseguiste dormir? Não ouviste nada? Dormi como uma pedra. E já estás vestida para a igreja. Prometeste ir comigo hoje à comunhão? Sim, é verdade. E já vi que trazes as coisas. Sobre que é a prédica? É sobre a degolação de São João Batista, não é? Então deve ser muito comprido. Eu estou com tanto sono, tanto sono. E que estiveram vocês a fazer acordados toda a noite? estás completamente verde. Estive sentada a conversar com a menina Júlia. Essa nunca sabe pôr-se no seu lugar. E ainda por cima estiveram a beber juntos? Sim. Que vergonha. olha meia a direito nos olhos. Sim. Será possível? Será possível? Sim, é. Oh, não posso acreditar. Que vergonha! Não tens ciúmes dela, com certeza. Não. Não, não tenho. Se tivesse sido a Clara ou a Sofia, arrancava-lhes os olhos. Mas a ela, não. Não sei porquê. É o meu modo de ver. Mas é repugnante. Então estás indignada com ela? Com ela, não. Contigo. Está mal. Está muito mal. Pobre rapariga. E digo-te uma coisa e não ficava nem mais um minuto dentro de uma casa onde não se respeitam os empregados. E porque se haviam de respeitar? Já que és tão esperto, deixa ver. Quem é que gosta de saber pessoas que não são respeitáveis? Eu senti-me humilhada. Por outro lado, é uma consolação descobrir que eles não são muito melhores do que nós. Não concordo nada. Porque caso eles não sejam melhores do que nós, nada nos resta de esperança de nós próprios podermos vir a melhorar. Penso no Conde, penso nos desgostos que ele já sofreu na vida. Não ficar aqui, com um homem assim. Se tivesse sido advogado, o noivo ou alguém da classe dela, aí está uma coisa que não sou capaz de engolir, que a nossa jovem senhora, sempre tão orgulhosa e dura como os homens, se tenha entregado a um homem como tu, ela que chegou a querer me mandar a bater a cadela por ter fugido com do caseiro, toma bem nota e não fica aqui por muito mais tempo. No dia 24 de outubro vou-me embora. E depois? Já que estamos a falar do assunto, já é tempo de começares a procurar a trabalho. Se ainda pensas em casar. Mas que género de trabalho? Sendo casado, não posso ter um emprego como este. Claro que não. Mas talvez um lugar de proteída ou continuo num serviço público. Tudo isso é muito bonito, mas não quero começar já a pensar na morte e nos interesses da viúva e das crianças. Confesso que tenho ideias mais ambiciosas. Tu e as tuas ideias? Mas tens obrigações da mãe. E é melhor que a desde logo a pensar nelas. Não comeces a infernizar-me com as minhas obrigações. Sei o que devo fazer. E temos muito tempo para pensar nisso. Agora arranja-te lá e vamos à igreja. Que passos são lá em cima? Não sei, talvez seja claro Estou pronta. Shuuu! A Cristina acordou. E suspeita de alguma coisa? Nada. Ah, o sol está a nascer. E os encantamentos a quebrar-se. É, foi mesmo a noite dos encantamentos. Vem comigo, João. Eu tenho o dinheiro. E chega? É o suficiente para começar. Vem comigo, não sou capaz de viajar sozinha hoje. Pensa um bocado, no dia de São João, fechada numa carruagem de comboio, rodeada por uma data de gente a olhar para mim com os olhos esgaziados e a parar nas estações, quando o que me apetece é voar. Não sou capaz, não sou mesmo capaz. E depois, as recordações, as recordações das noites de São João da minha infância, a igreja toda enfeitada com os ramos de Beto e de lilases, o jantar na mesa grande, com os amigos, os parentes e a família. E depois do jantar, o parque. Com o baile a música, as flores, as brincadeiras. Ah, fugir é possível. É possível sim. Só que as recordações vão também nas caguagens do comboio. E os remorsos e a culpa. Eu vou consigo, mas já. Antes seja tarde. Imediatamente. Vá-se vestir então. Mas nada de bagagens. denunciava nos Não, nada. Só o que pudermos levar connosco no carro. Que diabo é isso que traz aí? O que é isso? É a minha canária. Não quero deixá-la cá. Essa é boa. E vamos ter de andar com uma gaiola a reboque está maluca? Larga lá essa gaiola. É a única coisa verdadeiramente minha que eu levo a deixar a minha casa. A única criatura viva que me ama. Não seja cruel. Deixe-me levá-la comigo. largo lá essa gaiola que eu lhe digo. E não faltam alto. A Cristina vai acabar por nos ouvir. Não. Não sou capaz de deixar a entrega estranhas. Prefiro eu assim a matá-la. adem me cá isso. Eu vou torcer-lhe o pescoço. Está bem. Mas, mas não a Não, não, não. Não sou capaz. Passo cá isso. Eu sou capaz. Oh minha canariazinha, porque tens tudo morrer e deixar a tua dona. Por favor, não faça cenas. Estão em jogo a sua vida e o seu futuro. Depressa, rápido. Era melhor que tivesse aprendido a matar galinhas do que a fazer tiro de revólver. Já não desmaiaria por ver uma gota de sangue? Mate-me também! Mate-me! Se é capaz de duplar-me passa inocente sempre estande Oh, como eu montei! Como eu o detesto! A maldição hora em que eu vi, a maldição hora em que a minha mãe me trouxe no vento! Oh, e de que servem essas suas maldições? Vamos! Não não irei agora. Julga então que eu não suporto ver sangue. Julga-me assim tão frágil. Oh, o que eu gostava de ver o teu sangue, o teu cérebro em cima deste sepo e o teu sexo a nadar neste mar de sangue. Era capaz de ver pelo teu crânio. Julgas que eu sou fraca. Julgas que eu te amava porque o meu ventre buscava a tua semente. Julgas que eu quero trazer filhos teus debaixo da minha pele, alimentá-los com o meu sangue, dar-te um filho e usar o teu nome. E qual é o teu nome, afinal? Nunca ouvi o teu apelido. Provavelmente nem tens. Oh, pensas que eu tenho medo e que vou fugir? Não. Agora vou ficar até a tempestade passar. O meu pai vai voltar, encontrar a sua gaveta arrombada sem o dinheiro. E há tocar a campainha. Ali, dois toques para o criado. E depois, mandar chamar a polícia. E eu vou contar tudo. Tudo! Oh, que felicidade por um fim tudo isto. Se o fim pudesse ser este. E então, ele terá um ataque e morrerá. E será o fim de nós todos. E depois, será a calma, a paz... O eterno repouso. Falou o sangue nobre, bravo, menina Júlia. Não deixes que o moleiro seja o rabo de fora do tal gato escondido. Salve-me, Cristina! Salve-me deste homem! Que espetáculo és para uma manhã de festa! Que nojeira! O que vem a ser isto? Estes gritos e essa agazarra! Cristina, tu és mulher e és minha amiga! Cuidado com este canalha! Enquanto as senhoras discutem, eu vou fazer a barra.